Oi, gurias! Eu vim trazer para vocês essa proposta de maquiagem que é só feita com produtinhos baratinhos. É um semi-cut crease com um delineado bem grossão e com bastante glitter. Então espero muito que vocês gostem e vou ensinar passo a passo dessa make. Vem comigo! Para fazer a limpeza de pele, eu vou utilizar essa água micelar que é da Ruby Rose e é a Ultra, que tem cinco soluções em uma. E com um algodãozinho em disco, eu vou fazendo a limpeza em todo o rosto dela. Agora com essa água termal da Ruby Rose eu vou vir e vou esburrifar em todo o rosto dela, depois eu vou vir com o leque e vou fazer a secagem naturalmente desse produto. Vou vir com esse quartetinho que é da Ruby Rose de sobrancelha e vou aplicar em toda a sobrancelha dela, deixando bem uniforme para tapar todos os pelinhos e as imperfeições que tivesse na sobrancelha dela. Vou aplicando com esse pincelzinho chanfrado. Depois disso eu vou vir com a base L4 da Ruby Rose e vou fazer a aplicação em todo o olho dela com esse pincelzinho língua de gato. Bem renta a sobrancelha dela para deixar bem bonito aquela parte do olho e bem uniforme para depois receber a sombra. Depois eu vou fazer a aplicação pela parte de cima para deixar bem marcadinha essa sobrancelha e bem bonita. E com o mesmo pincelzinho chanfrado. Para fazer o esfumado, eu vou utilizar essa paletinha que é a Diva Mattes da Ruby Rose. E vou fazendo a aplicação no cantinho externo da pálpebra móvel. Depois eu levo e vou fazendo o esfumado. Vou depositando e esfumando, depositando e esfumando. Faço o depósito no cantinho e vou esfumando até que tire toda a marcação. Depois eu venho com a mesma sombrinha e vou levando pro cantinho interno, fazendo o esfumadinho bem rente ao côncavo e ao a pálpebra fixa para poder fazer o, o semi cut crease. Agora eu venho com o um tonzinho mais escurinho da paletinha e vou fazendo o depósito dessa sombra bem no cantinho externo da pálpebra móvel e vou esfumando para deixar sem nenhuma marcação. Depois eu vou levando para dentro da pálpebra móvel para deixar bem marcado e bem pretinho ali naquela região, não é pretinho, bem destacado naquela região para poder fazer a sombra. Depois eu venho e faço o mesmo procedimento do outro lado, depositando e esfumando sem deixar nenhuma marcação. Depois eu vou voltar de novo com aquela paletinha e com a sombrinha mais clarinha e só vou fazendo o esfumado para tirar toda a marcação voltar com a paletinha e vou utilizar os tons mais escuros da paletinha e vou depositar no cantinho externo só para dar uma profundidade um pouco maior, depois eu venho com esse paletinha da Ruby Rose de iluminadores e vou iluminar abaixo da sobrancelha para deixar bem bonito ali e um visto bem legal pra maquiagem, então eu vou passando iluminando e arrastando um pouquinho para baixo logo depois eu vou vir só para esfumar e tirar a marcação de todo o produto Vou vim com a basezinha da Ruby Rose e com um pincelzinho língua de, de gato pequenininho e vou fazendo o recorte. Eu deixei bem demorada essa partezinha aqui para vocês prestarem atenção como que eu faço o recorte. Vou fazendo o renta o côncavo dela para deixar bem marcadinho e vou depositando depois o restante na pálpebra e dando batidinha para tirar a marcação utilizar como sombra, eu vou utilizar essa sombrinha que é de uma paletinha que é um quarteto que vem o blush, dois iluminadores e um contorno. Com um dos iluminadores eu vou fazendo o depósito dele com batidinha na parte, na parte interna do pálpebra móvel para deixar bem iluminado e bem bonito. Esse iluminador é lindo para usar como sombra. Depois eu volto com a paletinha e só vou dando esfumado entre as duas sombras para não deixar nada marcado e bem bonita aquela área ali. Depois eu faço o mesmo procedimento do outro lado e sem deixar nenhum risquinho. Vou vir com o um delineador, esse da Natura Aquarela, vou fazer o delineado Rente, a raiz dos cílios dela, bem um pouquinho maior o delineado. Depois eu vou puxando um gatinho bem bonito e bem grandão, porque o olho dela suporta um delineado grandão. E para deixar bem bonita essa maquiagem, que como a gente não utilizou... Tons preto a gente marca no delineado para ficar mais bonito. Depois eu venho limpar essa área para deixar bem limpinho. E volto com o um glitterzinho que é da Toque de Natureza com a colinha da Miss Lari, e vou depositando em todo esse olho para deixar um brilhozinho a mais nesse olho. Vou fazendo o mesmo procedimento do outro lado com esse mesmo misturinha de glitter com a colinha da Miss Lari e vou depositando com um pincelzinho língua de gato para deixar bem bonito. Depois eu vou vir com essa Magic Fix que é da Ruby Rose e vou depositando no rosto dela, depois eu vou aplicando com a mão mesmo para deixar bem espalhado no rosto dela. Eu vou vir com esse hidratante que é da Ruby Rose, também é um sérum hidratante e vou aplicar no rosto dela com o mesmo procedimento, aplicando e depois com a mão espalhando para deixar bem bonita a pele, bem hidratada para poder receber a base. Depois eu venho com o leque só vou secando para deixar bem sequinho. Agora eu vou vir com esse primer que é da Ruby Rose, o Studio Perfect, e vou utilizando em todo o rosto dela para tapar as imperfeições e os poros. E vou vir com a base, que é a L4 da Ruby Rose, e vou aplicando com esse pincelzinho língua de gato depositando em todo o rosto dela, depois eu venho com o kabuki só para selar bem e tirar toda a imperfeição que fica do pincelzinho linda de gato e vou aplicando e esfumando com o kabuki para deixar bem bonita essa maquiagem nela a pele com visto bem bonito, bem harmonioso, sem nenhum risquinho depois que eu fizer isso eu vou vir com esse corretivo que é da Ruby Rose também, o mais clarinho vou aplicando abaixo do olho dela para fazer um triângulo invertido para iluminar. Depois eu venho com a esponjinha e vou dando batidinha para tirar a marcação. De ba fazendo batidinhas e deixando bem bonito. Depois eu venho com essa paletinha de nove tons, daqui a da Ruby Rose. E vou depositando o tonzinho mais claro abaixo do olho e o restante no rosto. Principalmente abaixo do olho, porque é onde a gente aplicou o corretivo para selar bem e não deixar nada... Que depois possa craquelar. Aí, vou vir com os tonzinhos mais escuros e vou aplicar na, ma na maçã do rosto dela para fazer o contorno. Vou aplicar e depois esfumando. Depois, eu vou aplicar no queixo, abaixo no queixo na mandíbula, e no topo da testa, esfumando para devolver o visto na pele dela e devolver aquele contorno. Vou vir com a paletinha de seis tons de iluminadores da Ruby Rose, com esse pincelzinho que é o Vassourinha, e vou depositar na bochecha dela, no topo do nariz, no arco do cupido e no queixo para devolver a iluminação e deixar bem bonita essa maquiagem nela. Depois eu venho com o mesmo tonzinho que a gente usou para fazer o contorno no rosto e vou fazer o contorno no nariz dela para deixar bem bonito e bem harmonioso esse contorno no na nariz. Eu vou utilizar esse pincelzinho que é da Lã. Depois com o dedo mesmo eu vou aplicar no topo do nariz o iluminador. Com um pincelzinho menorzinho, esse é da Voticário, eu só vou voltar um pouquinho com o iluminador para iluminar. Depois eu vou vir com as mesmas sombrinhas que a gente utilizou na parte de cima do, do olho, e vou passar rente aos cílios inferiores, e vou vir com o lapisinho que é da Vult, vou aplicando e esfumando com as sombrinhas da paleta Divas da Ruby Rose, que é um lançamento. Depois eu venho colando os cílios, esses cílios é da Macrylan, e vou colando no olho dela. Vou tapar a colinha que tá aparecendo com essa canetinha da Avon, delineadora. Depois eu vou vir com esse rímel que é da Bruna Tavares e vou unir os cílios dela com os postiços para deixar bem uniforme. Depois eu venho com o rímel da Rinode, vou aplicando nos cílios inferiores dela para deixar bem marcadinho. Depois eu venho com o um batomzinho, esse é o 296 da Ruby Rose que é dois em um, e vou fazendo a aplicação com um pincelzinho contornando a boca dela para deixar bem bonito e bem contornado. Depois eu venho com um pincelzinho do batom mesmo e vou terminando de dar o contorno da boca para deixar bem contornada esse batom na boca dela, porque eu achei lindo ele na maquiagem. Depois eu venho com a água termal da Ruby Rose, e vou esborrifando no rosto dela e venho com o leque para fazer a secagem. Esse, meninas, foi o resultado final da maquiagem que eu realizei na minha cliente, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostarem deixe um gostei, se tu é novo por aqui te inscreve no canal e fica ligadinho que terão vários e vários vídeos.